Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Além do Rio Azul, tá? É, do Voz da Verdade, né? Aquela versão que a Lídia Moisés canta, ok? Antes da gente ir o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque senão você não vai saber dos vídeos que eu lanço, tá? Tem muita gente que não ativa, e aí depois ele me fala, ah, você não fez tal tutorial e o tutorial tá aqui, mas como a pessoa não ativou o sininho não recebe essas notificações, tá bom? É, também eu queria convidar vocês, né, antes da gente ir para o tutorial, rapidinho, para fazer parte do meu grupo no Facebook, tá bom? Não não tenho grupo no WhatsApp, né? Dá muita dor de cabeça, mas a gente tem um grupo no Facebook chamado Tecladistas Online, ok? Também aí eu vou deixar o link na descrição, e aí você vai lá, entra lá, lá não só eu, como outros professores, tá? de outros canais também postam conteúdo, ok? Vamos para o tutorial, né? <risos> Deixa eu ver aqui, introdução, hein? Vamos lá então? essa aqui é introdução, né? Não é nada muito difícil, tá? Vamos passar aqui para vocês aqui. lógico que é na guitarra, mas eu transpus pro teclado, beleza? Vamos lá então, ó. O lá, tá nessa posição aqui, ó. Isso aqui se chama chord melody, tá? Quando a melodia fica na ponta, é chord melody. Então, ó. Beleza? Ah, então, ó. Lá, mi com sustenido, fá sustenido menor. Vamos lá, só os acordes primeiro, né? Repete. Lá, mi com sol sustenido, fá sustenido menor, ok? Aí depois vem ré, mi, lá, e aí faz essa parada aqui, ó. Isso aqui é um ré com baixo em lá, tá? tá ok? Então, ó, mais uma vez, ó. Lá, mi com sol sustenido, fá sustenido menor. Repete, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor. Aí vem Ré, Mi, Lá e aí vem o Ré com baixinho Lá e Lá, tá? Ok? A melodia que faz na guitarra é essa aqui, ó. Beleza? Aí vem pra cá e aí faz o Fá sustenido aqui, ó. De novo, ó. Beleza. Aí, volta os mesmos acordes, só que agora muda, vai ser. Tá vendo? Aí, vai fazer uma quedinha, ó. Ok? Vou fazer mais devagar então. Vamos lá. Beleza. A segunda vez agora. Fazer aquele famoso um dedo só, né? <risos> Tem gente que fica a pé da vida comigo por causa disso. Vamos lá? Ó, beleza. Primeira parte, agora vem a segunda parte. Fazer. Aí você vai ter que fazer o, o Ré aqui, né? Tá? Bom, essa é a introdução, ok? Vamos então agora para os acordes da parte cantada aí, vamos lá? Então ela começa aqui, tá? Ó, a primeira parte que eu vou passar aqui é além do Rio azul, as ruas são de ouro, de cristal tal, até a gente chegar no tristeza e dor nunca mais, tá bom? Então vai ser Lá, Ré com Lá, Lá. Agora vai ser Ré, tá? Vamos pegar aqui Ré, Mi, Lá. Agora vai vir Ré, Mi, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, Mi, Ré, Mi, Lá agora vem ré mi lá até aqui tá bom então vem ó só tocar só vou segurar os acordes que assim vocês conseguem visualizar o tempo dos acordes tá além do rio azul beleza as ruas são de ouro e de cristais ali é vida ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Nessa primeira parte aqui, sempre que você chega no lá, tá? Morte, choro, nunca mais. Faz o tá -tá. beleza o a gente fez na introdução, tá? Ó Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Beleza? Então é isso, tá? Não sei se vocês perceberam que naquela parte do ali tudo é vida, ali tudo é paz É um acorde por tempo, tá? Ali tudo é vida Vai cair direto agora Ali tudo é paz Morte choro, tá vendo? Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Aí repete, né? Além do rio azul, as ruas de louro e de cristal. Ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Beleza? Matamos essa parte, tá? A outra parte que vai vir agora: Verei o grande rio da vida, sol maior, verei o grande rio ré mi, ok? Aí vem de novo Sol Ré Mi Tá? Esbarradinho aqui do lado aqui Mas passou Aí a última vez vai ser Sol Ré Mi Vai fazer um crescendo, ó Mi E aí vai entrar num fasto em e Vai dar um break Tá? Então, ó Essa última vez aqui dessa parte, ó Sol Ré, Mi crescendo. E vai cair no Fá menor. Ó. Beleza? Até aqui, tá? Cantado vai ficar. Verei o ó, vou fazer só segurando, né? Senão o dedilho, o povo se assim, em banana. É, lembrando, gente, que essa cifra tá aí na descrição, tá? Vereio. Só segurando. Verei o grande rio da vida. Beleza? claro como cristal verei a face do mestre querido faça de menor hein ó breakou. não haverá entendeu então o break é esse tá não haverá beleza até aqui tá é, dá para tocar fazendo umas coisas aqui mas eu vou me ater só a passar o básico aqui Porque muito iniciante vai querer tocar essa música Então se eu começar a enfeitar muito Eu vou complicar E você que já toca, né? Não precisa nem estar tá pegando tutorial para tocar isso aqui Com certeza você já domina isso, né? É, vamos lá, então Agora a parte do não haverá, tá? Então, verei a face do meu mestre querido Subindo Face o menor não haverá mais noite ali. Aqui, tá? Vamos passar essa parte: Si menor. Si menor com baixo em Lá. Mi com Sol sustenido. Lá. Mi com Sol sustenido. Fá sustenido menor. Aí agora vem. Si menor si menor com baixinho lá, mi com sol sustenido, lá, dó sustenido, até aqui, tá? Então, ó, marca aí, ó. Si menor, si menor, tá vendo dedinho só um dedinho aqui, ó. Si menor com baixinho lá, mi com sol sustenido, lá. Mico sol sustenido, Fá sustenido menor. Si menor. Si menor com baixo Lá. Mico sol sustenido. Lá. Dó sustenido. Dó sustenido, né? Maior. <risos> tá? Alguém viu um vídeo meu no History, aí no Instagram, tocando assim, ó. Não haverá mais noite além Alguma coisa assim, tá? Pereça nos olhos de Jesus, tá? Tá, ó. Uma vez, ó, não haverá. Mais noite ali. Aí eu fiz aqui, não haverá nenhum clamor. Eu só passei essa frase aqui para quem quiser se arriscar, tá? ó, fazer mais uma vez aqui, depois eu vou voltar para o tutorial pensando em iniciante, ó então, não haverá, mais noite ali, não haverá nenhum clamor verei o só... é uma grande a frase de Jesus, tá então Tá passada a frase aí, tá? Para os alunos que viram. Você que viu no history aí. É isso aqui, tá? É dentro disso aqui que eu fiz, beleza? Vamos voltar então. Ó. É, cantada. Até me perdi. Não haverá. Agora vou passar os acordes de novo. Mais noite ali, tá? Si menor, sal, é, si menor com baixinho lá, Mico Sol sustenido, gente do céu. Lá, Mico Sol sustenido, Fá sustenido menor. Si menor, Si menor com baixinho Lá, Mi com Sol sustenido. Lá, Dó sustenido, tá? Até suei agora. É, então vai ficar aqui, ó. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei E tocarei seu corpo enfim, aí repete, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei.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 Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor e Mi, tá? Vou falar bem devagar, ó. Ré, Mi, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor e Mi. É isso aqui duas vezes, ó, vai ficar. As nações andarão na sua luz e os porta as portas... Não sei cantar direito esse negócio, não. Jamais se fecharão. Beleza? É isso aqui, tá? A terceira parte vai ter um break, né? É, então, depois do se fecharão, né? Deixa eu me achar. Vai ser quase igual. Só não vai ter um mi, tá? Deixa eu voltar. As nações andaram na sul que as pessoas me mandam mensagem? Bem na hora que eu tô gravando, hein? E as portas jamais se fecharão. Agora, ó, Ré. A cidade é de ouro puro. Até aqui, tá? Então a cidade vai ser, ó. Ré. A cidade, Mi, é de ouro. Lá. Mi com sol sustenido, uru. Puro, beleza? A cidade é de ouro puro, de Jasper é seu muro, como é que ela canta agudo desse jeito, hein? É, <risos> mi, além do ri azul lá, tá? Eu vou passar mais uma vez aqui, esse ri de mi é pecado, tá bom? Não pode rir não, tá? Vocês têm que olhar tem que falar, coitado. Ele tá se matando para cantar, para tentar ajudar a gente. Vamos lá. É, as nações. É, as nações andarão na sua luz. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro de jaspe seu muro. E Rio pecado. Além do rio, Mi, azul, Lá. Beleza, gente? Vamos para a parte final, então. Pera aí. Agora a gente chegou aqui na parte que canta morte, choro, tristeza e dor. São basicamente dois acordes. Lá maior e Mi maior, tá bom? Vai ficar aqui, ó. Mor morte show, tristeza e dor. Lá aí vai pro mi, nunca mais, nunca mais volto pro lá Tá? É essa aqui que é a, a rítmica, ó. Tá? Então só você pensar em tá, tá, tá, tá, tá, tá beleza? Ta tá, ta tá, tá. então quais são os acordes ó morte choro tristeza e dor depois vem mi nunca mais nunca mais lá aí repete morte choro tá Tô fazendo outra, tá? tristeza e dor mi nunca mais nunca mais e aqui, nessa terceira Entra né? Morte choro Aí já pode fazer um dedilhado qualquer Tristeza e dor Ó, nunca mais Mi Nunca mais lá Agora, pra finalizar, vai ser isso aqui É, morte choro Tristeza e dor Nunca mais Ah, é uma frasezinha meio chatinho, ó. Morte choro para finalizar. Tristeza e dor. Aí vem. ó, tá? Lá. Mico sol sustenido. Fá sustenido menor. E Mi. Tá? Então, ó. Morte choro. Tristeza e dor. Além do rio azul. Cabe em Lá. Morte choro. Tristeza e doi. E vem, ó. Si, Dó sustenido, Ré. Quando chegar no Dó sustenido, você toca o Lá de novo aqui. E vem caindo. Tá vendo? Cai no Mi. Além do Rio. Azul. E termina em Lá maior. Beleza? Não é difícil, tá? A cifra também está na descrição, vai ajudar. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!